Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação guiada aqui do canal Arte de Mudar. Eu sou a Daniele Mangini e eu vou te conduzir em mais esta prática de meditação. Lembre-se de se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito e também te convido a ativar as notificações, porque assim o YouTube sempre avisará para você quando eu subir uma nova meditação. Qualquer dúvida que você tenha com relação a essa prática, você pode conversar comigo através do meu Instagram, arroba Vamos começar. Meu conselho para você, antes de iniciar qualquer prática de meditação, é buscar o lugar mais tranquilo da sua casa, o lugar mais silencioso aonde você possa estar totalmente tranquilo, tranquila e relaxada. Para uma prática ainda mais proveitosa, eu te aconselho a usar fones de ouvido. Hoje a nossa prática será para aliviar a ansiedade e o estresse. Diante de tudo que estamos vivendo atualmente, é até normal nos sentirmos um pouco mais estressados e também ansiosos, temerosos do futuro. Por isso, te aconselho a fazer esta prática diariamente. Lembre-se de salvar na sua pasta de conteúdos favoritos. Hoje vamos fazer afirmações para diminuir a ansiedade e o estresse. Para deixar ir e aliviar todos os sintomas da ansiedade. Repetir afirmações positivas tem um efeito calmante sobre o seu corpo e sobre a sua mente. Se feito com amor e com emoção. E ainda ajudam a mudar falsas crenças, padrões equivocados de pensamento. E pouco a pouco vamos substituindo pensamentos negativos por pensamentos positivos e afirmativos. Uma vez que conseguimos mudar certos padrões de pensamentos equivocados, conseguimos mudar também a nossa vida. Conseguimos atrair para a nossa realidade todos os nossos sonhos e desejos. Eu sempre falo isso para você, que a sua mente tem um poder infinito. Acomode-se na sua postura preferida de meditação. Lembre-se que se você estiver deitada, deitado, eu te aconselho a dobrar as pernas, porque assim evita de dormir e você pode realmente aproveitar todos os benefícios desta meditação. Se preferir, pode fazer sentada em uma cadeira ou então sentada com as pernas cruzadas. O mais importante é que você esteja confortável para poder concentrar melhor nas afirmações que vamos falar. Traz sua atenção para a sua respiração. Inala profundo pelo nariz e exala profundo, se possível também pelo nariz, mais uma vez, inala, exala, inala, isso. Essa respiração larga e profunda durante toda a meditação. Observa que somente com a respiração o seu corpo já está mais relaxado e a sua mente cada vez mais quietinha, mais tranquila. Agora, repete comigo. Primeiro eu falarei a frase e você repetirá na sequência. Lembre-se de colocar verdade e emoção nas suas palavras. Você pode somente repetir todas estas afirmações mentalmente. Me sinto segura ou seguro. Escolho reagir de maneira positiva em todas as situações. Minhas experiências passadas não me definem. Enquanto eu me relaxo, a minha ansiedade desaparece. Sou um ser completo. cada exalação deixo ir todas as minhas tensões. A cada dia me sinto mais calma, mais calmo. Eu sei que eu sobreviverei a esta situação e sairei ainda mais forte. Eu sei que no final tudo vai ficar bem, sempre fica. O estresse se evapora pouco a pouco do meu corpo e da minha mente. Sou imensamente forte. me dou conta que algo em mim precisa ser curado. E esse é o primeiro passo para conseguir mudar. Expresso todas as minhas emoções com confiança, sem medo. Eu comunico todas as minhas necessidades com respeito e sem culpas. O meu passado não tem nenhum poder sobre o meu presente e sobre o meu futuro. Eu gosto da minha vida, estou feliz com ela. Eu controlo a minha vida. Estou feliz com meu corpo. Eu me amo. Todos os lugares que eu vou, sou recebido com amor. Escolho somente as coisas saudáveis para minha vida. Sou única e sou amada. Sou único e sou amado. Sou importante. Eu percebo a beleza e a perfeição ao meu redor. Tudo está bem no meu mundo. Gratidão. Gratidão. Gratidão. Respira profundamente pelo nariz e agora exala pela boca. Mantendo esta sensação de paz, de segurança, de enraizamento, tranquilidade. Volta devagar. Toma consciência do seu corpo. Começa movendo as extremidades, pés, mãos, cabeça. E volta pouco a pouco a retomar a sua consciência. Eu agradeço imensamente por você meditar comigo. E eu espero de verdade que essa meditação possa ter levado para você um pouco mais de paz, de confiança e força para passar da melhor forma possível por este período. Que você esteja bem. Um forte abraço. Namastê.